Então galera, o vídeo que saiu ontem do Celestial Hanset, se você não viu, clica aí no card Foi o último vídeo, infelizmente, que o nosso querido editor Luan editou é, aqui no canal A partir de agora ele não vai editar mais os vídeos aqui, ele teve os motivos dele, eu entendo, né? Mas é bem triste, né? Perder um soldado aí E a partir de agora eu vou voltar, né? Vai sair como era antes Eu mesmo vou editar meus vídeos, sei que eu vou ter que encaixar um horário Porque meu tempo agora é mais corrido, mas eu não vou deixar vocês sem vídeo, beleza? vou... Vou voltar aqui a editar meus vídeos, vou tentar organizar direito em um tempo. Antes, eu quero agradecer ao Luan por tudo que ele fez, ele ajudou bastante. Foi um curto tempo né, que a gente passou aqui com o Luan, mas mesmo assim a gente viu o talento dele, sabe editar tá demais. Né, e vamos desejar que Deus abençoe ele, prepare um outro emprego aí, né, um trabalho em algum outro canal, editando um vídeo para outra pessoa, ou para ele mesmo, né, que ele também tem um canal, se você não conhece, vou deixar o link aí para vocês ajudarem a apoiar o cara no canal dele, então, é isso, é nóis, valeu Luan! E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje, trarei para vocês aquele quadro que vocês gostam muito, né, das curiosidades óbvias de Ben 10, que, cara, só os verdadeiros fãs de Ben 10 sabem dessas curiosidades, então vamos ver se você é fã de verdade, mas antes... Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, vocês lembram do Bill Gax? Uh, eu nunca ouvi falar. O Bill Gax, pra quem não sabe... Ele é esse personagem aqui que aparece lá em meio universo No episódio A Vengança é Minha Tá, ele só aparece em um único episódio Eu até entendo, né? Mas quem é fã de verdade, lembra dele Comenta aí, você realmente... Não, não vale mentir, viu, galera? Comenta aí se você realmente lembra do Bill Gax, né? Que é um personagem que a gente vê logo pelo nome Bill Gax ele, Tipo, lembra muito o Bill Gax. Então no episódio ele é muito confundido, né? Ele mesmo fala, ah, todo mundo confunde Eu escuto muito isso, né? Porque a aparência dele é assim O jeito dele se vestir E o próprio nome lembra muito o Bill Gax O ser mais maligno da galáxia. Sei, todo mundo confunde. Mas o curioso é que ele é um ser humano normal, né? Ele é encanador, é, mas não é um encanador que nem o Vomax, que nem o Phil. Não, ele é um encanador que conserta cano mesmo, entendeu? É engraçado, a gente nunca viu um encanador normal. E aí ele é o primeiro. E ele é um personagem assim que. É de segundo plano, mas de uma certa forma ele é importante, né? Porque é o Bill que lava os banheiros da Sede dos Encanadores. Ou seja, se não fosse por ele, aí os Encanadores não iam ter um banheiro de responsa e tudo mais. Então ele tem sua certa importância, mesmo que seja por trás das telas, né? Bom, mas não é só ele que foi o personagem confundido com o Vilgax. Também tem mais outros dois. O segundo é a Helena Zagliff. Que cara, olha pra essa mulher aqui. Ela lembra muito assim o Vilgax, inquisito assim, a, a, o aspecto dela e tudo mais. Até o jeito que ela fala, ela tem uma voz grossa, assim, de homem. Que, ó, não confundem. O próprio Derek, ele falou que ela tem essa voz grossa, só que ela não é transgênero, viu? Não confundam aí. Não é mais o um personagem LGBT em verdade, beleza? Uma mulher mais velha tem vantagens Então, tchau, à noite, no meu escritório. E o próprio nome dela. É Vilgax ao contrário, né? Helena Zaglev, que ao contrário fica Vilgax. Por isso que o Ben até desconfiou que ela seria o Vilgax, mas não. Isso acredito que seja só uma coincidência ou um pai ou uma mãe que tem mau gosto pra colocar nome nos filhos, né? Mas Helena, ela não é a única Helena ainda da série, né? Já que temos também a Helena Válidos, né? Tem, né? Alguns personagens que. Eles têm nomes iguais na série. A diferença das duas Helenas é que a Zaglive tem um H em Helena e a Válidos ela não tem um H é a Helena com é. E. E acredito que é a personagem mais conhecida que foi confundida com o Vilgax é a Mi -Ax. É, o próprio nome dela também lembra Vilgax, assim como o Bilgax. E no caso dela, ela é bastante conhecida por ter aparecido no filme do Ben 10 O Segredo do Omnitrix. Né? A sua primeira aparição, uma aparição marcante, ela é um dos personagens principais ali, né, que interage com Ben, com Tetrax, com a Gwen. Mas você sabia que ela não aparece apenas no filme? Ela retorna lá em Força Alienígena A Batalha Final Parte 1 Que é uma aparição assim bem rápida Ela também tá bem diferente né Sapiens Celestiais alterando o visual do universo porque, convenhamos, no clássico ela era mais Daniel não vai querer falar Então eu falo, ela era mais gata Da vontade de deixar de caçar Só Sapiens Celestial e devorar Essa daí também, né Enfim, ela aparece aí, mas para quem pensa que essa é a última aparição dela Tá enganado, não, ela não aparece no Supremação Alienígena E sim em um Universo, lá no episódio, o programa mais perigoso Que é o episódio que mais aparece as mulheres aí Aparece praticamente todas as personagens femininas E ela aparece lá também No reboot ela não aparece por causa que No reboot a lore é diferente em vez Assim, foi a mesma espécie né? Foi um caimira sui que ajudou o Azimudo Mas em vez de ser a Miyake Foi o próprio Vilgax no reboot que Ajudou ele a criar o Omnitrix, bem interessante isso, né? É um, uma quebra de expectativa, a gente pensa que no Reboot vai aparecer a Miax, mas não, na verdade, é o Vilgax mesmo ali. E a gente sabe que em Força Alienígena, Supremacia Alienígena e Omniverse, todos os aliens agora, eles têm os olhos verdes, né? Mas você saber que tem um alienígena que não tem os olhos verdes, assim, tirando o Beijo, né? Por causa que o Beijo ele nem tem olhos pra começar, né? Não tem olhos? Pra você não enxerga assim na transformação do bicho no clássico né que o bem ele fica com os olhos laranja então acredito que se o bicho realmente ele tivesse olhos né as peças do vupi eles tivessem os olhos normalmente né eu que no caso do bem teria os olhos laranja né e consequentemente depois seria ver né mas como ele não tem olhos então né ele é exceção agora o chama é o único que que tem olhos que aparece para premissa alienígena e o universo que ele não tem os olhos verdes. É bem curioso a gente pensar isso. Só que assim, isso dos olhos verdes não é algo que começou a partir de força alienígena. No próprio clássico tinha alguns olhos que também tinham os olhos verdes. Se a gente for para analisar, a partir da terceira temporada, todos os aliens adicionais, assim, claro, tirando... O, alguns como o glutão, o gigante e também os Aliens do futuro, né, o cuspidor chocante e gonarca. Só no caso do chocante, que ele também tem os olhos verdes. Os demais Aliens adicionais, todos têm os olhos verdes, você for ver, né, o Blitzwolf, o Snareho, o Frankenstrike. O idem e o Mega Olhos, todos eles têm olhos verdes. E dos 10 originais, os únicos que têm olhos verdes são o XR8, o Ultra T, né? O único olho dele ali é verde, né? Os circunstos dele em si são todos verdes. E também o Massa Cinzento. Massa Cinzenta! Vai cagar moleque dos monstros, não sei que ódio todo é esse para o nosso galvaniano, sendo que é você que deixa o alien ruim, por não entender o que você mesmo está raciocinando. E outra coisa que acontecia em Força Alienígena e em Supremacia Alienígena é que o símbolo do Omnitrix de todos os aliens ficava centralizado no peito, que o universo a gente descobre que isso era causado por um mau funcionamento, né? por causa que o certo é o Omnitrix estar em lugares aleatórios, que são lugares estratégicos. Porém, entretanto, contudo, todavia, em Suprema Supremarcelanismo né, tem dois aliens que não tem o símbolo do Omnitrix ou do Super Omnitrix centralizado no peito. E não, não é uma cinzenta, a gente vê aí na abertura aqui, bem pequenininho, mas ele tem o símbolo do Super Omnitrix centralizado no peito. Mas os dois aliens que não tem, e curioso que os dois aliens são relacionados, né, que eles não têm o símbolo do Omnitrix e do Super Omnitrix centralizado no peito, são então, o glutão e também o cuspidor. O glutão, a gente vê que o símbolo do Omnitrix fica na barriga, quando o cuspidor fica aqui nessa calça dele aí, mas não é no peito, entendeu? Eles são os únicos aliens que não tem esse negócio do Omnitrix ou Super Omnitrix centralizado no peito. E os dois são relacionados a casa que o cuspidor é um dos protótipos do glutão. Bom, mas lembra que eu falei do Massa Cinzenta? Então, dos aliens do clássico, o Massa Cinzenta é o único alienígena que tem o símbolo do Omnitrix nas costas, nenhum outro tem o símbolo nessa localização, entendeu? O Massa cinzenta é o único que. Acredito eu que seja por causa que ele é pequenininho, aí o símbolo ficar assim no peito dele não daria certo, ia ficar esquisito, ia ficar grande demais para ele. Tanto que no reboot eles voltam com esse negócio do símbolo do Omnitrix ficar centralizado no peito dos aliens, mas o único que não tem isso é o próprio Massa Cinzenta e também o Slapback, né? Porque o Slapback ele também fica pequenininho, né? Por fora eles, os demais aliens têm o símbolo do Omnitrix no peito. Que nem era em força alienígena e em supremacia alienígena. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, inscreva se inscreva no canal, se possível, seja membro. ative o sininho. Falou e tchau!